Eu digo que esse primo é toda criana e toda criana que sonha em vencer na vida. Obrigado, meu nome, meu senhor. O Caderno 2 está aqui para conferir a noite de premiação do 50º Festival de Cinema de Gramado. Nesta noite, conheceremos os vencedores dos Kikitos dessa edição. Ainda no tapete vermelho, equipe e atores relataram a emoção de estar de volta a Gramado e falaram sobre a produção dos filmes. Então é muito especial para mim estar retornando a Gramado, porque foi meu primeiro festival. Então tem um gostinho realmente muito especial, especialmente não só por conta da pandemia, mas também pelo filme que a gente está trazendo, O Pastor e o Guerrilheiro, um filme que celebra o diálogo em tempos que todos sabemos a democracia está ameaçada e tudo mais. Então é um filme muito comovente, muito importante e muito especial. Está na 50 edição de Gramado, justamente com esse filme, porque a gente fala da guerrilha do Araguaia, que também comemora, comemora, é uma palavra errada nesse caso, mas que também completa 50 anos. Então é uma coincidência que me deixa muito emocionado. Então, estou muito feliz de estar aqui. Dos mais de mil inscritos no festival, apenas sete longas-metragens brasileiros, seis longas estrangeiros, cinco longas gaúchos e 14 curtas brasileiros concorreram ao Quiquito. No total, 49 prêmios foram distribuídos nesta edição. O júri da edição foi composto por profissionais de diferentes áreas do cinema, entre eles, os atores Nando Cunha e Tarcísio Filho. Prazer e uma honra estar aqui, né, na companhia dos grandes que a gente tem. E o tempo vai passando, a gente, graças a Deus, vai trabalhando, vai se juntando, vai se ombrando e fazendo arte e cultura nesse país, como sempre, com dificuldade, com interesse, com amor, com carinho e com carinho das pessoas. Né? E aí voltar como jurado, que é uma responsabilidade muito grande, a gente não relaxou um minuto, brother, assim, porque vendo filme, vendo filme, vendo filme, pensando em como dar o voto, e a gente tentou ser justo com todo mundo. Nos curtas, o grande vencedor foi Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli, com cinco vitórias. Também premiado, o último domingo, de Joana Cláudia e Renan Brandão, recebeu três quiquitos. Estou super feliz, é meu primeiro trabalho, assim, o é primeiro trabalho quanto diretora, é, que está estreando, e aí esse projeto eu pude fazer também a arte. Então, assim, foi muito desafio também, considerando que é um Aldir Blanc. Então, estou super feliz, muito feliz pela equipe que compôs essa esse filme, muito feliz, enfim, estar tá aqui também, propor um filme que é a Resolução, uma sociedade matriarcal, filmado no quilombo. Eu acho que isso é muito potente, então, estou muito feliz pelo resultado do filme, por trazer essas temáticas para lá e por ter sido bem recebida. Outro vencedor foi o curta O Fim da Imagem, de Gil Baroni, na categoria de Desenho de Som. É o Fim da Imagem é um curta que surgiu, a primeira versão do roteiro em 2012, é, e quando surgiu ele questionava um pouco essa, essa, essa, esse momento em que estávamos produzindo muitas imagens com celulares é, e acessando através das redes sociais esse, esse campo de engajamento, principalmente a geração mais jovem. Né? Mas quando rodamos em 2018 o filme teve outros atravessamentos, é, e aí a gente pôde se aprofundar um pouco em falar sobre o ambiente tóxico que é a internet e como os pais estão desprovidos de informação para lidar com seus filhos que estão é, sendo alvo de cyberbullying. Então, basicamente esse foi o processo. E é, o som do filme hoje foi premiado, que é um filme sonoro, sinestésico, então eu estou mega feliz de estar tá levando esse prêmio aqui em nome do Ady Rogoski, desenho de som com o fim da imagem. Ah! Na inédita categoria de longa-metragem documental, Um Par para Chamar de Meu, de Kelly Spinelli, foi o vencedor. Maravilhosa, é, porque num país onde só 20% dos filmes são dividido, dirigidos por mulheres, assim, isso é um grande incentivo para a gente continuar fazer cinema, batalhar para que as nossas questões, nossa visão e nosso ponto de vista cheguem às telas. <risos> Estou muito feliz mesmo. Nos Longas Estrangeiros, o filme mais premiado foi Nueve, de Martim Barenetiat e Nicolás Branca. Eu quase que não vengo ao festival, estava dudando de vir ou não vir, os diretores me convencieron e eu disse, bom, vou. Dije, me quedo hasta o lunes, não me quedo até a premiação. Me dijeron não, dale, quédate toda a semana, me quedé toda a semana, e, e al final, bueno, como que valeu a pena já entre os longas brasileiros, o grande vencedor foi Noites da Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, com cinco troféus e uma menção. A atriz Gleice Damasceno faz parte do elenco do longa. Nossa, é o meu primeiro festival, depois, de, depois da pandemia, enfim, e eu... Estou muito feliz de estar aqui em Gramado né, com o filme Noites Alienígenas, principalmente por ser o único filme representando o norte do país e especialmente o meu estado. Então é uma honra gigantesca de estar aqui com vocês e só felicidade. Agora a gente vai prestigiar, é né, um momento muito especial. Esse foi o primeiro longa do Acre a estrear nos cinemas. A produção também marcou a estreia de Gabriel Knox, que venceu a categoria de melhor ator. Eu acho que agora eu estou mais tranquilo, que eu não tenho mal o que chorar mas a sensação é surreal da gente estar conquistando esse espaço, de eu conseguir chegar aqui, de eu conseguir levar esse prêmio para a minha cidade, para o meu estado, e falar que pode acreditar que dá certo. Isso é para você, mãe, isso é para você, minha mulher. Obrigado por cuidar dos meus filhos, obrigado por tudo. Martium de Gabriel Martins, já está nas salas dos cinemas e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional. Em Gramado, levou três prêmios, entre eles o especial do júri. É conhecido pelo nosso trabalho, nosso filme, né? Prêmio de Júlio Popular, que é lindo, assim, e é, esses outros prêmios que a gente ganhou que, enfim, coroou um pouco a experiência que foi estar com o filme aqui em Gramado, assim, recebido de uma forma muito calorosa, com muito respeito, com muita intensidade. E, enfim, né, a gente tá aí com uma carreira que já vai, semana que vem o filme já tá indo para todo o público nacional, então é um gás a mais pra gente poder enfrentar aí as bilheterias e, quem sabe, trazer sorte aí pro filme.